Oi, eu sou o Celso Dias da Benchmark e este é mais um vídeo do canal Vida de Propagandista, o canal de maior relevância do país sobre a profissão. Por aqui você vai encontrar dicas exclusivas para você que tem interesse aí de ingressar nesse setor, de trabalhar como propagandista e não sabe os caminhos com certeza esse canal é para você, para você que já é propagandista e quer melhorar, evoluir, aumentar sua performance, esse canal também é para você e se você é gestor, o seu lugar também é aqui porque a gente tem também dicas de liderança, de gestão, vários conselhos aí é, que a gente muitas vezes divide com a nossa comunidade, com os nossos gestores que são parceiros nossos também. Então, você já se inscreveu? Está esperando o quê? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que constantemente as pessoas, elas nos procuram, elas têm essa dúvida e ninguém, talvez, na indústria vai falar tão claramente isso como a gente vai falar aqui, que é Celso, o meu nome está negativado. Isso pode me atrapalhar de alguma forma a participar de um processo ou a ser escolhido num processo, a ingressar num laboratório? Você, se tem essa dúvida, você hoje vai descobrir isso através desse vídeo e nós vamos falar abertamente, porque a Benchmark sempre tem compromisso com a verdade. Ainda que a verdade, de alguma forma, possa nos prejudicar ou não. A gente acredita que não, que a verdade nunca prejudica ninguém. Tá? Tem interesse em saber? Já se inscreveu? Então corre lá, se inscreva aí, acione o sininho para não perder nenhuma novidade desse canal. Combinado? Então, influencia ou não? E a verdade é que sim, pode influenciar. Isso pode sim, é, não digo que vai comprometer você a participar do processo seletivo, tá bom? Até porque no seu currículo não existem ali é, dados, ou não deveria ter os seus dados como CPF, é, identidade e outras coisas relacionadas ao seu documento. O seu currículo é um resumo profissional. Então não tem como a partir do seu currículo, é, e as empresas não têm esse costume, não têm esse hábito, consultar o seu nome, é, ver como que tá aí, se você tá com o um nome limpo na praça ou não, então você não vai ser impedido de participar de um processo seletivo. É claro que aqui eu estou falando da regra, sempre vai existir exceção, lembrando que cada laboratório é uma empresa, então eu estou dizendo assim, o que é mais de prática que acontece nesse mercado, ok? Então participar do processo seletivo, pode ser que você participe sim, agora isso pode te atrapalhar a avançar nas etapas e até mesmo a ser escolhido, mas que isso Celso? Isso não é permitido, tudo bem. É, eu vou dizer que a gente percebe isso na prática, é, até por isso talvez os gestores não vão te dar essa, esse feedback tão aberto assim quanto eu estou falando com você aqui, tá? e que pode influenciar assim, então cuide disso, o seu nome é muito precioso, e entenda, isso não tem relação com nenhum tipo de preconceito em geral, novamente, que os laboratórios fazem dos candidatos. É uma questão muito prática mesmo. Tá? O profissional que atua na indústria farmacêutica, normalmente as transações... É, comerciais, o próprio pagamento, o salário, e algumas vezes até mesmo ele recebe um cartão corporativo que ele administra para administrar as despesas de viagem e tudo mais, então ele precisa abrir uma conta em uma instituição financeira, em um banco. E se o um profissional tem esse nome, tem esse problema no nome, as instituições podem impedir ele de abrir essa conta e isso pode prejudicar e o laboratório não precisa assumir esse risco, sendo que ele tem muitas opções de profissionais muito talentosos, muitas vezes com habilidades para poder ocupar esse cargo. Então a pergunta é, no lugar do gestor, você assumiria esse risco né, de ter algum problema em virtude de, de esse funcionário seu não conseguir abrir um nome, abrir uma conta no seu nome e, portanto, nem receber o seu próprio salário? Tá? Então é bem prático mesmo. Ah, o meu conselho para você, minha recomendação é cuide do seu nome, isso é muito importante. Tá? Isso, diz, isso demonstra zelo. A gente sabe que imprevistos acontecem, não é fácil, o cenário do Brasil é um cenário à parte. Mas se não for possível saudar essas dívidas, vai aqui a minha dica, que eu falo com os meus próprios, próprios alunos mesmo e vai essa dica para você também. Avise o gestor quanto antes informe sobre essa essa pendência que você tem no nome para que ele consiga ter tempo para fazer algo tá é muito ruim para ele ser pego de surpresa e isso pode invalidar não só a sua participação nesse processo mas em outros desta empresa ou até mesmo de outras porque neste mercado é muito comum gestores conversarem entre si e eu tenho certeza que essa é a última coisa que você quer então fica essa dica para você você gostou faz sentido então não deixe de compartilhar, de curtir, de comentar aí se você já sabia disso, se você alguma vez participou de um processo e sente que foi impelido de continuar por, esse, por essa razão e se isso te ajudou de alguma forma. E eu quero te convidar também a baixar o nosso guia, o Guia Gratuito Definitivo de Como Se Tornar um Propagandista, que é de maior sucesso no país inteiro, mais baixado, mais lido, o mais recomendado, que já ajudou milhares de pessoas em todo o país, esse é o relato que a gente recebe todos os dias a ingressar nesse setor e a conquistar essa profissão tão valiosa. Vamos lá? Um abraço, sucesso para você e até o próximo vídeo.